Bom dia, boa tarde, boa noite Como é que vocês estão? Tudo bem? Tô fazendo um teste aqui De uns tipos de conhecimento Uns quadros Umas coisas novas para se fazer no Youtube No Instagram E aí uma das coisas que eu resolvi testar primeiro É um tipo de vídeo O que a gente O melhor é que eu Reaja Só que não a uma música Reaja ao corte de entrevista de algum rapper que tem algum aprendizado que a gente possa ter acesso né? é, eu fiz isso acho que antes de ontem com, com algum vídeo aí não lembro e resolvi fazer hoje só que hoje com um pouquinho mais de um pouquinho mais de formato nós vamos assistir um pedacinho do um pedacinho do do podcast do do Gelo Podcast. E aí você é. saiu, pá, foi fazer o rap, falou, foda-se, e, e, e conseguiu fazer uma merreca? Ou precisou trabalhar e fazer rap ao mesmo tempo? Eu posso falar pra isso. Eu posso falar para isso ser cortado depois? <risos> não, Porque eu trabalho não. até hoje muito. Trabalha? Eu saí da escola e já trabalho. Cara, mas agora. isso é uma visão que eu tenho, artisticamente falando. é sinceramente, na minha visão, eu acho que você tem todo o potencial pra só fazer o corre do app, só que eu não sei qual que é a caminhada. Ah, tá ligado? A caminhada... Mas a gente vê, eu, eu, com a experiência que eu tenho, tá ligado? Eu conheço pessoas que fazem dinheiro com a música que você nem, que nem tem Instagram, velho. Tá ligado? Porque eu sei do... do sacou? Então talvez que... você não... É uma parada interessante aí que ele falou agora que é bom a gente observar é que muito, muito do, que, do que roda assim de, em, em relação à grana na música é, não está relacionado a, a imagem necessariamente tem uns ganhos com a imagem, mas tem muito ganho que está relacionado com coisas de bastidor e isso é uma coisa que geralmente nós artistas odiamos essa parte burocrática, essa parte de bastidor, é onde geralmente tá a parada mesmo, sabe? Vou seguir. Não esteja fazendo dinheiro com a música, mas não é um, eu, eu, acho, eu que tô achando errado. Talvez tenha alguma coisa errada, dá para a gente, sabe? Fazer uhum. dinheiro com muita coisa ali, tá uhum. ligado? Não sei o que, que tá errado, mas... É o meu visão. Entendi. <risos> é o meu visão. É o meu visão, tá ligado? Do bagulho. Por exemplo, uma coisa que dá dinheiro pra caralho é direito autoral. Pelo que você me falou, você compõe, certo? Então, você não tem que dividir o seu royalties ali com uma composição. Você é intérprete. Então, já são dois passos. Então, é. Dá pra fazer um dinheiro. Entendeu? Entendeu? Eu acho que muitas pessoas deixam de fazer dinheiro com a música por falta de instrução, às vezes, também. Você Sim. entende o que eu estou falando? Sim. Eu demorei dez anos para entender onde que eu podia sacar o dinheiro. E o dia estava lá. <risos> Sacou? Saquei. Isso é verdade. É, mano, não rola, não, não, não existe muita clareza. Onde você. Como é que funciona o dinheiro do, na música, no Music Business? E também, é, por consequência, no rap, né? Se você aí tá na sua casa, tá fazendo um som E, mano, sonhando em estourar e tal e tudo mais Você já parou pra pensar, tipo, da onde vem? Da onde vem o dinheiro? Tipo assim, tá bom Eu faço uma música Essa música é registrada, é lançada Aí ela é executada e eu ganho tanto por execução e ganho mais por, é, por show e por merchan e por direitos autorais já já pararam para pensar, né? Eu acho né, que quem quem quando a gente tá querendo monetizar a nossa música, a primeira coisa é a gente pensar, mano, como que é como que a nossa música gera dinheiro? Qual é o valor que a nossa música agrega que se torna dinheiro? E se tornando dinheiro, como que a gente faz para pegar esse dinheiro que foi gerado, pelo valor gerado pela nossa música? É uma parada que a gente precisa sempre se perguntar. Vamos seguir aqui. <risos> o primeiro dinheiro autoral que eu peguei foi ano passado. Eu faço música tem 11 anos, eu peguei o meu primeiro direito autoral ano passado. Você entende? Por falta Entendi. de instrução, eu não, eu não, ninguém me falou, pô, isso daí dá dinheiro, Você é só você entrar <risos> oh, no site. Sabe, se tem só, só você fazer, pegar sua carteirinha e ir lá e tal. O Mark tá ali. Ele fez vários clipes meu. Um, alguns dos clipes foram passar na MTV. Você já pegou di seu dinheiro? Ele não <risos> sabe. Entendeu? Aí fica pedindo pixels, não sei o quê. Mas é simplesmente ele correr atrás do direito. E, e, e, e todo mundo vive assim. E é bom falar sobre isso as pessoas se esclarecerem e ir atrás dos dinheiro delas, tá ligado? Mano, mais do que bom. É importante. Peraí, peraí, rapaziada. Mano, é importante falar sobre isso, a gente não, a gente não fala sobre isso, muita gente que sabe, não, não divide com quem não sabe, não interessa, é, não tem paciência, enfim, ou pensa, ah, eu aprendi sozinho, então, tipo, as pessoas que aprendem também, mas é isso, por exemplo, Aposto que muitos de vocês lançam música direto no YouTube, que é né? uma coisa bem ruim. Mas muitos de vocês já estão avançados e lançam música direto primeiro na distribuidora, o que já é melhor. Mas muitos de vocês que lançam música na distribuidora, acaba que não lançam ela na associação para gerar o ISRC antes de ir para a distribuidora para que você possa ganhar por execuções públicas, né? É, que é lá onde a gente coloca a parte de real, assim, de, do que cada um fez e tal, né? E ainda muita gente que se inscreve nisso, muitas vezes não entra lá na sua conta, por exemplo, na Abramos, para ver se tem algo ali para sacar, né? Então a gente precisa sacar essas ideias. Vou seguir aqui. Uhum. Se... A gran... Eu acho que a grande mágica do artista independente no Brasil é o cara que consegue pegar do seu próprio recurso e fazer esse recurso ser o seu investimento, saca? Às vezes você não tem dinheiro, mas você... uma... as gravadoras trabalham com adiantamento, cara. As... as empresas trabalham com adiantamento. As editoras, que é uma coisa que não tem a ver com a gravadora diretamente, trabalham com adiantamento. Talvez com uma boa editora você pega um adiantamento, você acha que, por exemplo, o Kendrick Lamar, como que ele foi para ele fazer o trampo dele? Você acha que ele não pegou um cheque de adiantamento? Olha, eu fico aqui mais três anos com essa gravadora aí, me dá 300 mil dólares aí que eu vou rodar meu script do disco. Muita gente trabalha com dinheiro que ainda vai receber. Então você, como uma grande artista, pelo menos ao meu ver, você pode ir lá e simplesmente falar, mano, esse dinheiro é o que vai dar, entende? Entendi. Só a minha visão só passando a the little só meu vision <risos> para todos para todo mundo tá ligado para todo mundo que tá também tipo no corre independente aí cara tem dinheiro para todo mundo aí é só ficar ligado e saber o que está fazendo aí que você vai, con vai conseguir fazer um investimento e também aí ah, sobre essa parte aí é... a gente sabe né a realidade do que reclamar é, e a americana é outra, né? tem essa presença forte da gravadora, né? no Brasil a gente tem muito menos rappers é, que estão associados a gravadoras, né? mas é, nada impede, né? tipo assim, mano, sei lá, né? é, a gente às vezes precisa de, de coisas mínimas na condição que a gente está, né? por exemplo, cinco amigos, que, que, que empreste sei lá cem reais para cada um receber um mês diferente e você criar o primeiro clipe e depois você paga entendeu é, sei lá né às vezes dependendo do, do o qual você cuida dos seus canais né e da sua né por exemplo sei lá é, um RPM, YouTube, quanto você é, aprende a mexer nisso pra, na, pra monetizar, né? Às, ve às vezes rende que minimamente ali, sei lá, ah, 50 reais por 50 reais por a cada três meses, vamos dizer, 200 reais por ano, de repente já é uns 200 reais ali que você pode fazer uma música por ano. E sem o investimento dos seus amigos, e aí você pede, faz esse esquema com seus amigos para conseguir umas coisas um pouquinho maior De repente, um EP inteiro, de repente, uma campanha de tráfego de, no Facebook, no Insta. Né? Muita gente confunde é, perfil comprado com, com campanha que não tem nada a ver, cara. É, seguidor comprado, você compra, aparece alguém te seguindo que não serve pra nada. Campanha é diferente. Campanha é quando você paga para mostrar o seu material para pessoas que você acha que vai querer ver seu material ou até para as próprias pessoas que te seguem. Porque 5% das pessoas que te seguem, 10% vê de fato seu material porque a, a maioria nem, nem chega para elas. Porque esse é o negócio do Instagram e do Facebook, é você pagar para chegar em pessoas que já te seguem. E isso é normal. Né? Qualquer, você vai ver... Se está rodando no Instagram, Facebook, você vê campanha do BBC, da campanha da Beyoncé. Ou seja, se os gigantes fazem, nós vamos fazer, lógico, dentro da nossa realidade, de 50, 200 reais, enfim, o que a gente tiver. Então, é importante a gente se ligar nesse caminho. Mano, como é que essa música gera dinheiro? E gerando, como é que eu recolho? Entendeu? E recolhendo, como é que eu gravo mais barato? Como é que eu faço uma campanha para girar mais... Né? São coisas que cê, sem a gente pensar Não acontece nada sozinho E é o que o Freud falou mas Às vezes acontece sozinho Mas você não, não subiu numa, é, numa associação como o Abramas Você não, não cadastrou direitinho Numa distribuidora como Uma RPM E às vezes você está deixando Como diz os, uma galera Está né, deixando dinheiro na mesa o dinheiro que é seu é, Você não, não registrou a sua parte na obra, então não tem mais direito. Né? E eu vi uma entrevista, inclusive, do, do outro mestrão aí, a Frohaga entrevistando o do Fresh, né, da SP Funk. E acho que o Frohaga perguntou assim, se alguma, alguma coisa que ele tinha arrependimento, né, na época que ele estava no auge. Isso em 2003, 2004, 2005. E o que ele falou, cara, foi não ter registrado de acordo a obra dele. Porque a obra, cara, é um ativo. Eu tenho vídeos do, jornal, do consultor de rima de 2016 que, que gera que estão há cinco anos gerando dinheirinho e que foi feito há cinco anos atrás, é, entendeu? É, e é isso, né? O material que você cria na internet ele é um ativo. né Ele está ele ali, às vezes se monetizado dire, direitinho a partir dos registros, tem que, é que fazer é, e tudo, ele está ali monetizando, sem você ter que fazer aquilo mais vezes, já está feito. Vamos seguir aqui. Saber que, tipo assim, que nem você tá falando, ó, eu vou fazer ele a 300 mil, tá ligado? Você tem que mostrar que você vai tá no corre com sangue no olho pra ir atrás de, de tá ligado? Sim. Fazer jus dessa grana, tá ligado? Não é só você simplesmente chegar lá e, ah, foda que vou tirar minha grana e tchau. E -se. se mover também. Tá desistir, mesmo. desistir, é. tá ligado? Se mover e falar, ah, vou lá pra casa do caralho lá também. Da hora, da hora a visão. Mano, essa ideia de se mover também é muito importante, né, cara? Tipo, por exemplo, eu vejo muitas campanhas, inclusive, chega pra mim campanha de gente que eu conheço e que cresceu X vezes mais do que eu nos últimos anos, pela força dedicada ao trabalho, especificamente musical. E a campanha não joga pra música, a campanha joga para pro Instagram da pessoa. Você tá falando da música, aí vem um patrocinado no meu Instagram, clico crendo pra música, vou pro, pro Instagram. Já, muita gente já fica por aí mesmo, já não vai mais para música. Ou você faz a campanha pelo pro, botão promover, né? apertando o botão promover, você não vai lá na plataforma de fato que é do Facebook e por lá você tem detalhes maiores de quem você quer atingir, você tem dados de fato de quem você é, realmente atingiu, de quem você queria atingir, de quem se atingiu e você tem a opção de criar públicos em cima do que você atingiu. Né? Por exemplo, quero atingir. Pessoas desse gênero, dessa idade, que me seguem para fazer o, o pre-save, por exemplo. Aí uh, o, a plataforma me fala, ó, 100 pessoas clicaram no seu pre-save. Aí você pensa o quê? Mano, a pessoa que não clica no seu pre-save, ele tá muito interessado no seu trampo. Porque ele sabe que ele vai clicar ali e não vai escutar na hora, que ele vai salvar, né? E aí... Quando você vai fazer um show, uma live, ou até vender um produto, você sabe que quem com o seu é muito seu, seu. Tá muito na sua, como diz o Greg. Eles estão tão na sua. E aí, é, você pode. Você tem a opção de: ó, eu quero agora chegar um vídeo para essas pessoas que clicaram no pre-save pre ou você pode falar para a plataforma eu quero que vocês achem pessoas com perfil muito parecido com as que clicam no pre-save mas não vai mandar um pre-save porque elas ainda não me conhecem, então eu estou pedindo demais. Então só manda um minutinho de eu fazendo uma música ali pode mandar direto para o meu Insta mesmo só para eles me conhecerem e isso é uma coisa que você constrói ao longo dos anos. Né? Os, o, a plataforma do, do, do Instagram, Facebook para publicidade guarda até um ano da inteligência, do seu perfil formado para você poder trabalhar em cima dele. Então, é muito importante você pensar o que está acontecendo por trás da sua, da, da sua música. E por mais que você, ah, eu tenho um produtor, eu tenho um amigo, legal, acho ótimo. Mas você tem que saber. Você é o músico que faz a música, você precisa saber disso. porque Até porque você precisa saber exatamente o que você quer pedir para esse produtor e para esse amigo para o que seja feito, né? É, porque na hora de executar a gente precisa de dinheiro mas nem tudo é dinheiro não adianta ter um milhão de reais e apertar o botão promover com um milhão de reais melhor se pegar duzentinhos e vai ali na plataforma e aprende de fato, estuda os números e vê o que está acontecendo aprende o movimento para você poder até quando você for abordado por contratantes por pessoas que querem você no seu delas, quem sabe ou um amigo que, ou alguém que, que tá começando igual você só que ele está começando na produção você está começando na música para vocês poderem falar de igual para igual você deixar bem claro oh, eu gosto disso eu quero assim para mim funcionou assim e você entender também o que ela tá falando e você falar pô nunca tinha pensado nisso aqui é foda não isso aqui eu acho que você tá falando nada a ver mas vamos fazer um teste vamos fazer um vamos fazer um teste com um, um teste com outro e vamos ver os números vamos ver o que acontece então Importante, eu vejo muito moleque querendo lançar som rápido, falando que precisa estourar. Mano, rap não é vender paçoca no farol, que você precisa de dinheiro, vai lá e vende qualquer coisa, vai pegar qualquer dinheiro, vai gostar de qualquer jeito. Mano, precisa de dinheiro pra, pra amanhã, então vai vender paçoca hoje. Música, mano, não rola assim, não rola assim. O processo é lento, você precisa gostar do processo, precisa estar interessado no processo. Precisa estar interagindo com as pessoas. Procure sabe? procure ler os créditos das músicas que você gosta. procura achar o perfil no Insta das pessoas que faz a música que você gosta. Segue elas. Vê com quem mais elas trabalham. Vê como elas trabalham. Vê como elas respondem às pessoas. De repente ela, você pode interagir com ela E é isso. não fica viajando na maionese. né Que você é rapstar. Que você vai ver a rapstar lendo tipo dia. Se você não para nem para pensar. Como que volta o, o dinheiro... Que a sua música entrou nesse mercado e está fazendo rodar sem às vezes você nem saber. Né? Bela entrevista aí. Né? Depois vocês assistem aí o. Ai, ah, desculpa. <risos> Depois vocês assistem aí o. A entrevista toda. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Tória. Ah, já vi um cipher dela. Tória aqui no Enxuga Gelo né? que é o podcast do Freud. Sacou? Então é isso. E aí, você acha que esse novo quadro aqui tem futuro? Você gostou? O que você mudaria? Você já se inscreveu? Já curtiu? Compartilha com alguém aí que você tem essas ideias. E se... Eu vou colocar uma meta. Cara, se a gente tiver... É... 20 comentários... Uma meta alta porque, é, porque tem que ser alta. Para mim, é, mim é uma boa meta. 20 comentários em... Assim que tiver 20 comentários, eu faço outro. Se tiver 20 comentários hoje, eu faço outro hoje. que eu já tenho até outro corte para comentar. Se tiver 20 comentários amanhã, eu faço outro amanhã. Se tiver 20 comentários daqui a 10 dias eu faço daqui 10 dias. Se nunca tiver 20 comentários, eu não faço nunca. Comente o que você achou, comente o que você acha do que eu falei, comente se você não concorda, responda os comentários das pessoas, também conta. né Quando na opinião fala, pô, eu concordo por isso, não concordo por isso, já vi isso. Pensa que esses comentários aqui é é uma comunidade, é um grupo do WhatsApp e que o tema, e que em vez ao invés do grupo do Whats ter um nome, o vídeo é o que define o tema do grupo e os comentários é, é, é o chat. 20 comentários, assim que deu 20, tem vídeo 2. Eu já sei qual é o corte. Não vou falar com quem é, mas eu já tenho um corte pronto para comentar. Tamo junto. Você sabe o que você tem que fazer. Mais.